Lembrando, você que me acompanha por todo o Brasil, quer rever as reportagens de edição de hoje? Acesse Play Plus. Você fica agora com a programação local do seu estado e eu sigo para o estado de São Paulo. Roda! Sete horas em ponto. Atenção, atenção. A gente abre a edição de hoje do nosso SP no ar com imagem do helicóptero da Record TV, que está na zona sul da capital paulista, onde tem um grave acidente na né, UAN. Olha, atenção, atenção, a cobertura completa deste caso você vai ter no Balanço Geral ao meio-dia com o Reinaldo Gotino. Quer rever as reportagens da edição de hoje? Acesse Play Plus, você também. Continue na Record TV, porque aqui tem tudo o que você precisa saber. Até amanhã, às seis da manhã. Vem aí, fala Brasil, meu povo. Tchau.